Shalom a todos que estão assistindo a este canal. Estamos passando por momentos difíceis, mas os dias que virão serão mais ainda sombrios. Não estou alarmando ninguém, apenas estejam preparados para as coisas que há de vir. Irá aparecer muitas coisas pela frente ainda. Podemos dizer que estamos vivendo em contagem regressiva. E quem sobreviver a todas essas coisas que está acontecendo e que vai acontecer. Verão coisas piores do que estas. Podem até dizer que eu estou ficando louco, ficando maluco. Não importa com o que o povo estão dizendo a meu favor. Muitos irão entender o que eu estou falando. Nunca vi tantos fatos se encaixando. O Criador está incomodando algumas pessoas acerca do que estão acontecendo em nossos dias. Por isso devemos estar no esconderijo do Altíssimo para não ser pego de surpresa, é só lembrar da parábola das dez virgens, cinco delas eram prudentes e cinco delas eram loucas, conhecido como nécias, que nem se preocupavam com o que realmente seriam de grande interesse, há muitos que dizem crer em Deus, no entanto só honra com os lábios, mas o seu coração está longe dele. E é daí que muitos terão decepções consigo mesmo, apenas confiando em palavras de homens que são favoráveis aos seus ouvidos para agradar ao seu coração. Mas as coisas que lhe sobrevirão, infelizmente, não será tão fácil assim. Por isso eu lhe digo que fiquem espertos quanto a tudo isso, que nunca houve algo como este que está acontecendo no mundo de forma geral. E muitas pessoas dizem que a gripe espanhola foi pior do que esta. Com certeza foi. Só que naquela época não tinha tanto tráfego como se vê hoje pela tecnologia que temos através de tantas viagens que há em nossos dias. E isso foi por causa de tantas propagações. Por isso que este vírus está assolando agora. E não irá sumir assim de qualquer forma como alguns cientistas declaram para não alarmar a população. Não queria dizer isso, o sistema sempre quer agradar de certa forma a população. Mas não é assim que funciona. Tudo isso tinha que acontecer para gerar o colapso na economia e depois aparecer as soluções precisas que será o momento do anticristo e tudo o que estou falando aqui em breve poderão ser deletados. Apesar de tantas formas de aviso como estes que estamos vendo agora, e muitos querem entender da forma pela qual os filmes que se dizem evangélico ou gospel, por aí, conforme eles chamam, que vem trazendo uma trajetória com ensinamentos falsos ou incompletos, doutrinando pessoas com falsas esperanças, conforme nos filmes do Arrebatamento 1, 12 e 3, e também deixado para trás 1, 12 e 3. E tantos outros que apresentam conforme os seus entendimentos. E muitos acabam acatando a isso. E não querem buscar o conhecimento verdadeiro da palavra através da busca pessoal. Buscando o seu belo prazer. E este canal não está aqui para agradar a homens. Por isso que muitas pessoas não dão crédito a esses assuntos. Pois nem todos irão entender o que eu estou colocando aqui. Quanto aos filmes, está mais fácil eles apresentarem uma forma real das coisas que irão acontecer nos filmes não cristãos, entenderam? Não cristão é isso mesmo, que são aqueles filmes que os crentes não costumam realmente entender o que está acontecendo nesses dias, pela razão que os filmes mostram mais um conto de fada, os filmes evangélicos, em relação ao fim dos tempos, que não mostra de forma real que realmente deve acontecer, mas os filmes não evangélicos, não cristãos, eles mostram isso de forma correta, mas de forma oculta, que nós não conseguimos entender se não formos bem claro, se não formos mais precisos para poder entender a tudo o que está acontecendo. Devemos ter uma visão bem ampla para poder entender o que eles estão falando. E quando vemos nesses filmes, a gente vê realmente que as pessoas no mundo todo, eles passam por várias etapas, por tantas coisas difíceis. O povo tem que passar por muitas provas. E como no passado, o povo também passou. E não ficaram com medo das coisas que iriam acontecer. As coisas que iriam passar. Mesma coisa somos nós nos dias que estamos vivendo hoje. Não devemos ter medo dessas coisas que irão acontecer. Devemos apenas ter fé. Devemos permanecer. E as pessoas ainda deduzem que serão arrebatadas antes. Ou pela razão que os filmes gospel mostram mais um conto de fada para os fim dos tempos do que realmente a verdadeira confirmação das escrituras que o povo teriam que passar pelas provas como os povos que viviam no passado também passaram e não ficaram com medo das coisas que iriam passar a não ser que eles iriam morrer antes desses dias que vai acontecer que serão na realidade os dias turbulentos que irão vir o dia da grande tribulação aí sim a gente vai ver as provas corretas que são de acordo com as escrituras aí sim a gente pode afirmar que não passarão pelas provas mesmo mas quem estiver vivos verão coisas ainda bem piores porque muitas pessoas já profetizaram dizendo que até arrebatamento e até agora não teve nenhum porque só quem sabe é o pai ninguém sabe o dia nem a hora só o pai agora vamos perceber vamos entender terá um arrebatamento sim então quando será será como então depois da ressurreição conforme está escrito no último dia e esta é a vontade daquele que me enviou que eu não perca nenhum dos que ele me deu mas os ressuscite no último dia porque a vontade de meu Pai é que todo o que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Entenderam? E quando será essa ressurreição? Vou esmiuçar o que declara lá em Coríntios capítulo 15 para a gente entender sobre o que se refere a essa ressurreição. E digo a todos que leiam todo esse capítulo para poder entender sobre este assunto. Eu vou dar um resumo, como eu já falei, de Coríntios. Capítulo 15. Não é do capítulo todo, mas para que a gente possa realmente entender, que Paulo afirmava que tinha a ressurreição dos mortos. Pois o Messias tinha padecido pelos nossos pecados e foi sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dentre os mortos, e por causa da graça somos salvos. E se não cremos, é em vão a nossa fé, e se não a ressurreição, seremos falsas testemunhas sobre essa pregação que nós estamos falando e a pregação é inútil que ele ressuscitou dentre os mortos mas neste caso cremos na esperança que se mortos seremos com ele e seremos ressuscitados com ele e por ele pela razão que vimos que por meio de um só homem veio o pecado o primeiro Adão que operou a morte mas através do segundo homem que é o segundo Adão que veio à vida e através dele aqueles que estão nele serão vivificados na videira verdadeira e conforme as escrituras declaram que seremos transformados. Vejamos, no momento não abrir e fechar de olhos ao som da última trombeta, pois a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados pois é necessário que aquilo que é corruptível se revista de incorruptibilidade e aquilo que é mortal se revista de imortalidade. Por acaso, isso prova que o povo não passarão pela grande tribulação? Quem criou esta teoria que seriam logo levados e todo o povo ficariam? Só uma teologia barata para enganar os maus esclarecidos. E estes homens, com certeza, foram pessoas que vieram para ensinar o erro e sempre dizem que serão arrebatados quando tocarem a trombeta. Mas qual seria essa trombeta se não for a última? Mas uma prova viva, quando o próprio Salvador fez, ao orar ao Pai pedindo que não os tire do mundo, mas que os livre do mal. Daí dá para perceber que haverá uma redução em massa que será a redução populacional descrito nas pedras-guia da Geórgia. Mas as palavras do nosso Mestre, o Messias, nos diz na Escritura que haveriam guerras, vários terremotos. Quem escapar das pragas terão que passar pela guerra. Quem escapar das guerras irá passar pela fome e quem escapar da fome passará por mais coisas. Haverá muitas coisas, cativeiro e tantas outras coisas como houve no passado. Também iremos viver nos nossos dias. Muitos serão decapitados como houve no passado. Muitos passarão por essas coisas. Muitos verão essas coisas acontecer e muitos negarão a fé nesses dias. Porque haverá muitas coisas mesmo. Muitas pestes, fomes, uns contra os outros, até os animais que são as bestas férias do campo que irão se levantar por causa das consequências da humanidade, ficarão descontrolados por causa de tantas coisas que sobrevirão nesta terra, mas ainda não será o fim. Isto é apenas o começo que estamos vendo de uma dor de parto, será um momento agonizante, mas mesmo assim, a tudo isso devemos ter bom ânimo. É difícil é, mas devemos confiar no Criador que fez os céus e a terra, e por isso... Em nome do Messias, em nome de Jesus Cristo que conhecemos, que através dele teremos a verdadeira paz, a paz que o mundo não conhece, nem tem para dar, e isto é o suficiente para nos manter de pé. Pois em meio a tudo isso virá o assolador, que de antemão virá com a paz e a segurança. Mas a palavra nos exorta que ele virá com este pronunciamento mas em breve aparecerá com repentina destruição. Por isso vamos se apegar ao Criador. E a gente já sabe que por aí estão decretando estado de calamidade a isso que está acontecendo agora. Agora imagine só o que ainda está por vir. E ainda tem pessoas que fazem canções que dizem que o melhor de Deus está por vir. Eu confesso que o melhor já veio, que foi o seu filho. Creio nele e a promessa será feita em sua vida através da sua vida com ele e ele nos resgatou quando se fez pecado por nós sendo pendurado naquele madeiro e as suas palavras estão vivas até hoje quando diz assim que passarão os céus e a terra mas as minhas palavras não passarão e podemos perceber que tudo se encaixa se ainda não entenderam talvez no próximo episódio da vida real Perceberão o que eu estou dizendo aqui verão nitidamente o que não entenderam estamos na etapa final pense um pouco sobre o que eu estou falando não pense que teremos mais 100 anos pela frente o conhecimento já deu conta de tudo o que virá pela frente as máquinas estão tomando os postos das pessoas e as pessoas meditando ao dizer que a natureza está reagindo melhor do que antes quer dizer que quanto menos pessoas no mundo será melhor para o planeta de certa forma sim ao vermos isso a gente entende que esta é a geração que irá presenciar se continuar vivo a todas essas coisas que estão acontecendo a todas essas adversidades que virão ao mundo a única coisa mais importante que devemos fazer é buscar ao criador com todas as nossas forças e ao todo o tempo o tempo passa muito rápido mas mesmo a tudo isso que está acontecendo, nós vimos isso passar bem diante dos nossos olhos. O tempo está próximo, por isso que devemos alegrar, pois a palavra do Eterno está sendo revelada através dos escritos e sendo um fato em nossos dias. É como eu já disse, quem estiver com Messias, se alegrem com todas essas coisas, pois as escrituras declaram que somos mais que vencedores em Cristo, que nem a morte, pode nos separar do amor de Deus que está no Messias. Só nós que fazemos isso mesmo através das nossas vontades. Pense nisso. E concluindo este assunto, espero que todos entendam o que realmente estou colocando aqui. Não sou dono da verdade, mas é importante saber destas coisas que estão ocorrendo e o que ainda irá ocorrer em breve. Fiquem preparados para tudo o que virá para não serem pegos de surpresas, que o Eterno abençoe a todos, em nome de Jesus Cristo, cujo seu nome em hebraico é Yahushua Hamashia. Amém.